É, bom dia a todos. aos pouquíssimos presentes que se encontram aqui, o secretário do Tribunal Pleno, Lopes, Jairo e Mário, que prontamente nos atenderam e estão proporcionando essa transmissão a todos aqueles que nos acompanham pela internet. O estimado procurador e amigo de trabalho Rafael Mondeiro, que nos acompanha através de videoconferência. Iniciaremos esta, continuaremos nesta sessão que teve início ontem a quarta sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região. Temos processos na falta judicial e na falta administrativa nas quais os nobres desembargadores já fizeram a consignação de seus votos e eu dou início ao julgamento à proclamação do julgamento dos processos judiciais passando a palavra ao senhor secretário do Tribunal Pleno para que faça o pregão daqueles processos que serão retirados de pauta em razão de pedido de sustentação oral ou por outro motivo lançado no sistema. Então, processo de pauta 2, agravo regimental 8, dígito 15, de 2020. Relator, juiz convocado, Aguimar Peixoto. Processo é retirado de pauta em razão do pedido de sustentação oral formulado pelo procurador do trabalho, doutor Rafael Monteiro. Pauta 6, agravo regimental 187, dígito 80 de 2019, relator desembargador Bruno Paider, processo retirado de pauta em razão do pedido de sustentação oral, formulado pelo advogado do agravante, doutor João Álvaro Curtado Mendonça Daltro de Melo. Pauta 10, agravo regimental 277, dígito 88 de 2019, Relator-desembargador Bruno Weiler. Processo retirado de pauta em razão do pedido de sustentação oral formulado pelo advogado agravante, doutor Bruno Freire e Silva. E extra pauta 1. Sicídio coletivo 248, dígito 38 de 2019. Relator-desembargador Paulo Bairro Nevo. Esse processo estava com vista regimental do desembargador João Carlos mas o relator solicita a retirada de pauta porque a parte suscitante apresentou um pedido de desistência da ação. Eram isso aí, senhor presidente. É, foram apregoados processos que foram retirados de pauta. Os processos que foram retirados em razão do pedido de sustentação moral serão oportunamente inseridos em pauta para que os advogados ou o novo representante do Ministério Público possa fazer uso da palavra o direito de sustentação oral. É, os demais, é, faço agora ah, o pregão, faremos o pregão agora, apenas aqueles processos judiciais em que houve o lançamento de divergência ou alguma anotação, sendo que os restantes não apregoados que constam da presente falta judicial têm seus votos, suas decisões pronunciadas a unanimidade, conforme propositura de voto pelos nobres relatores. Primeiro processo que houve o lançamento de divergência e não estou errado, é o falta 8. Falta 8, mandado de segurança 263, dígito 07 de 2019, relator desembargador João Carlos. Nesse processo, o desembargador João Carlos é o relator e houve a apresentação de divergência de fundamentação da nobre desembargadora Beatriz Teodoro. Tenho, demais. Hoje, bem, bem. É esse mesmo? Após o lançamento da divergência pela desembargadora Beatriz Teodoro, o desembargador Bruno Weber lançou o seu voto, acompanhando a divergência de fundamentação, assim como o desembargador Tarcísio Valente, desembargador Paulo Barrio Evo, e a desembargadora Irene Veloso, e também Roberto Benatar, assim o fizeram. Assim, proclamo o resultado no sentido de que houve a admissão do mandato de segurança à unanimidade, e no mérito vencido o relator, o desembargador João Carlos, prevaleceu o voto da desembargadora Beatriz Theodoro, que passa a ser a relatora, em razão da divergência de fundamentação apresentada, e na qual houve a concessão, em parte, da segurança requerida nos termos da fundamentação apresentada. O próximo que há, o lançamento é o processo constante da pauta 16. Ao pregão. Pauta 11. 11? Eu, mas aí a desembargadora é de Ah, tem Pauta 11, mandado de segurança 324, dígito 62 de 2019, relatora desembargadora Beatriz Teodoro. O relator, a relatora, perdão, a desembargadora Maria Beatriz Teodoro, houve apresentação de divergência de fundamentação por parte do desembargador Bruno Weiler, que foi acompanhado pelos desembargadores Tarcísio Valente, João Carlos, Paulo Banro. Roberto Benatar, também. Tendo a desembargadora Elinei Veloso. A desembargadora Elinei Veloso. Ah, foi a desembargadora Elinei Ah, sim porque acompanhava o entendimento inicial de admissão do mandato de segurança. Então, prosseguindo a, a divergência que teve o acompanhamento dos embargadores acima relatados, houve um encampamento por parte da desembargadora Beatriz Teodoro. Todavia a desembargadora Elinei Veloso inseriu divergência e ficou vencida no particular. Então proclamo o resultado no sentido de. Ela conclusão? conclusão não, não. Não. Não. Não. A a aqui. Então, por maioria, sendo mantida como relatora a desembargadora Beatriz Teodoro, por quanto encampou, encampou a divergência inicialmente apresentada pelo desembargador Bruno Weber, extinguem sem julgamento de mérito, o mandado de segurança nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC porquanto faltaria o impetrante o interesse processual é o resultado que se proclama agora sim, falta 16 falta falta 16 conflito de competência 181.00 dígito 68 de 2007 relator desembargador João Carlos Neste processo, o relator o desembargador João Carlos tomou referido o lançamento de pedido de vista regimental pelo desembargador Tarcísio Valente, tendo o juiz convocado Aguimar Peixoto, que participa do julgamento, manifestado no sentido de aguardar o voto do desembargador Tarcísio Valente, o desembargador Bruno, por sua vez, deixou consignado seu voto, acompanhando a propositura do nobre relator, o desembargador Paulo Roberto Ramos Barrinho Evo, também mencionou o aguardo da apresentação do voto do desembargador Tarcísio Valente, assim como presumo ter sido lançado quanto ao demais. no lançamento Estão fazendo uma correção enquanto quanto o lançamento foi feito pelo gabinete da desembargadora Edirnei Veloso, se houvesse o registro em nome do convocado Aguimar, mas efetivamente o registro do gabinete é da própria desembargadora Edirnei Veloso no sentido de aguardar o pedido de vista regimental solicitado pelo desembargador Tartísio Valente. Então, só da pauta judicial. Essa judicial Então, não havendo divergência quanto aos demais processos constantes desta pauta judicial, o resultado destes é, são proclamados nos atos termos de propositura de voto feitos pelos nobres e respectivos relatores. Passemos agora a. Falta de julgamento dos processos administrativos. Faço a palavra ao senhor secretário para que faça o pregão daqueles que serão retirados de pauta. Pauta 1, Proalhe 10668 de 2019. Relator, desembargador Paulo Bairro Noevo. O relator solicita a retirada de pauta. Em razão do pedido de sustentação oral formulado pelo presidente da Matra, 23, juiz André Araújo Novinda. Os processos da falta administrativa, a de referendo do pleno, são falta 2, 3, 4 e 5. Não houve qualquer lançamento contrário, sendo estes referendados pela Igreja Tribunal Pleno. Esta falta administrativa. Falta 6, também a referendo do pleno. Não há qualquer lançamento sendo referendado. Não? Vocês já têm uma vista regimental do desembargador João Carlos. Vamos pregar o livro. Falta 6, pro 11, 379 de 2019. Interessado ao desembargador Tacísio Valente... Processo com vista regimental ao desembargador João Carlos. Decidiu por unanimidade renovar o pedido de vista regimental formulado pelo desembargador João Carlos. O desembargador Roberto Benatar refluiu do seu posicionamento para acompanhar a divergência apresentada pela desembargadora Elinei Veloso no sentido de indeferir o pedido de, de conversão de um terço de cada período de férias em abono pecuniário, seguida pela desembargadora Beatriz Todoro, os desembargadores Nicanor Fávero e Paulo Barrinho Erro aguardam para votar oportunamente renovado o pedido de vista. Da minha seringa, tá botando só seu voto agora. Você já votaram no seu área acompanhando a divergência da doutora. Ah, sim. É que essa certeza então, é o último julgamento. Então, houve a manifestação do desembargador João Carlos acompanhando a divergência da desembargadora Beatriz Teodoro, e essa decisão é unânime. Já foi aclamada. Unanimidade em pretensão formulada no PROAD 11379 11.379.2019. Qual o próximo? Proposta 7, é a proposta de alteração do regimento da de Proposta de alteração do nosso regimento interno a fim de instituir as sessões telepresenciais e essa proposta está sendo, estava sendo discutida em nosso grupo de WhatsApp e aí houve a inserção por parte da desembargadora Beatriz Teodoro no PROAD, quando a redação do artigo 94C e 94E, a sugestão foi acolhida pelos demais embargadores, e eu também, a acolho, então, a unanimidade é aprovada, a resolução que altera o regimento interno, a fim de instituir as sessões telepresenciais. Essa resolução passará a ter vigência na data de sua publicação, tornando para que seja possível essa publicação até a semana que vem, para que possamos adotar o sistema o mais breve possível. Mais um pouquinho? Tem um plano de logística sustentável, né, o isso? Houve, há também na pauta o PROAD 2068, 2020, é o plano de logística sustentável 2020 e 21. não ele que a inserção de qualquer divergência ou ressalva, sendo isso então, Aprovado a unanimidade. Encerrada a pauta administrativa, a pauta judicial, assim como aditamento e extra-pauta, agradeço a colaboração dos nobres desembargadores lançaram seus votos no sistema, participação por videoconferência, nosso querido. Procurador Rafael Mondego, agradeço o trabalho desenvolvido pelo Lopes, pelos meninos da informática, e antes de declarar a sessão, é, eu quero fazer o um registro que o nosso tribunal mantém a atenção necessária quanto a prevenção, afastamento de qualquer eventuais riscos de propagação, contaminação do Covid-19 que pelo que temos recebido notícias felizmente em nossa cidade está sendo muito baixo registro aqui também oportunamente o, o nome do tribunal, o nosso profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Ferraz Pai do nosso servidor Nelson, que é o que foi noticiado, teria sido vítima de Covid, mas também pelo noticiário que verificamos esse fato está sendo contestado, eventualmente pela família, mas independentemente da causa é uma perda que só aqueles que já passaram sabem a tristeza, o sofrimento que é perder um pai e uma mãe. Peço ao senhor secretário que encaminhe ao nosso querido servidor Nelson as nossas condolências para que a família Doravante cale essa perda como uma resignação que somente os grandes, os que creem em Deus, podem fazê-lo. Obrigado a todos, mais uma vez, ter, tenhamos a paciência necessária para superarmos essa fase de crise, e com a boa vontade, a de todos, sairemos mais fortalecidos e com a mesma disposição de sempre estarmos prontos a trabalhar, a elevar o nome da Justiça do Trabalho, que será muito demandada do vai. Bom dia a todos. Doutor, posso mostrar, fazer uma observaçãozinha? Pois não, é só registrar aí que nesses tempos aí de pandemia o papel da Justiça do Trabalho, ela tem, ele tem, digamos, tomado uma relevância muito grande. É, eu diria até que vivemos um momento de ressurgimento, não é? de refortalecimento do direito do trabalho. E queria parabenizar aí o tribunal pela pronta atuação em todos os casos em que houve demanda do Ministério Público do Trabalho. Tem agido de forma exemplar. Não é? Nós temos obtido várias decisões liminares aí voltadas ao resguardo da saúde das pessoas que continuam trabalhando nesse período aí de, de, de pandemia. E queria agradecer aí do por parte do Ministério Público, em nome do Ministério Público do Trabalho e da sociedade, pela atuação responsável e rápida do, do Tribunal do Trabalho no resguardo da saúde dos trabalhadores. Muito meus parabéns. Esse agradecimento também temos que fazer em nome do Tribunal e da sociedade a atuação dos membros do Ministério Público do Trabalho, que sempre muito preocupados, prestativos e rápidos, tem trabalhado no sentido de defesa da coletividade, do interesse público para o bem de toda a sociedade. Parabéns, doutor Rafael, estenda a todos os procuradores do trabalho os meus cumprimentos e a minha parabenização pelo trabalho de todos. Muito obrigado. Declaro encerrada essa que foi a quarta sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno, do Tribunal Regional do Trabalho. Bom dia a todos.